estamos gravando. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou autor na área de gamificação e sou é, fundador deste projeto, desse canal que chama A Jogada TV, que é uma iniciativa do Instituto A Jogada e esse vídeo é um, um registro de uma experiência, uma experiência ainda é, inédita de processamento de uma negociação inteiramente digital, é como se a gente emulasse uma, uma bolsa de valores é, usando o, o jogo de tabuleiro como uma interface para é, realização de negócios. Então eu vou compartilhar aqui com vocês esses slides é, e... É, contando um pouquinho de como surgiu essa ideia. Então, é, essa ideia, ela ela nasceu, primeiro, de uma experiência que eu pude ter, né, quando eu trabalhei numa das primeiras aceleradoras de startups, que foi o Startup Farm. E, e aí, é, lá naquela época, existia, estava começando a chegar no Brasil, o Canvas, o, a Startup Enxuta, e teve uma sessão, uma noite, quando eu entrei na sala assim, e vi o pessoal todo usando aquela, aquele jogo, e, e aí eu vi todas as equipes trabalhando e, e eu consegui meio que enxergar sobre a cabeça delas um cubo, com as ideias se encaixando e tal, toda aquela dinâmica acontecendo, e eu fiquei, uau! É... Mas aí me ocorreu, cara, como seria se as, as empresas, em vez de estar tá concentrada cada um no seu quebra-cabeça, se elas estivessem trocando peças umas com as outras? Né? Isso isso implicaria é, tirar a mecânica competitiva que tinha na aceleradora e colocar uma mecânica de colaboração, ou quase que praticamente criar uma sociedade entre as empresas que estavam ali dentro. Então, eu vi que... Isso era uma coisa complexa. E uns anos depois, no Rio de Janeiro, eu já, esse projeto já existia, mas eu tive uma outra cena que me mostrou de uma forma mais específica o que que, por que, que essa ideia tem tanto valor. Eu, eu, uma noite eu estava num hostel, num hostel da Zona Sul, e apareceu, né? ia ter uma, uma luta de UFC naquela noite, e... E começou a juntar tanta, tanta gente na sala do hostel que não tinha mais um, onde ninguém, é, ninguém sentar mais. E é, aí, no meio daquela multidão, um, um cara, é, não sei se contando vantagem, ele informa, que, informa os amigos, assim, compartilha com os amigos que ele apostou 4 mil dólares na Apple, é, 10 mil reais na época de que o brasileiro ia ganhar e que ele seria no, no primeiro round e o, brasileiro, o lutador brasileiro perdeu no primeiro soco. E aí eu fiquei com essa, essa memória né, do, desse, dessa história e ano passado, em 2019, eu finalmente consegui é, trazer essa experiência para uma realidade, é, realidade que eu, que eu imaginei. Né? De tentar pegar e, e recriar um pouco desse ambiente lúdico e divertido, né? de, de, é, de, de, de é, lazer, de entretenimento, né? que existe no futebol, que existe no UFC, em vários esportes de aposta, criar, trazer esse, um pouco dessa atmosfera para o mercado de inovação, para potencializar projetos que às vezes têm algum tipo de proposta. Né? Porque. É, para mim, eu, parecia absurdo como era difícil conseguir captar dinheiro para recursos, para projetos que têm algum tipo de proposta, algum tipo de, de impacto, e ao mesmo tempo ter gente que é, aposta nesse tipo de, de entretenimento. Né? Então, com isso surgiu esse projeto do, da TV A Jogada, e foi uma longa jornada, houve uma longa jornada para desenvolver é, com clareza toda, toda não só a metodologia, mas também a estrutura jurídica que a gente elaborou para criar esse ambiente regulatório, que eu pude testar no passado na Campus Pari eu vou colocar agora um videozinho para vocês verem um pouquinho também. e Tá sem som, o, o... Rodrigo. É sem som mesmo? Ah, bom. Já que tá sem som, essas coisas, a é, gente... Esquece que a teoria, na prática, é diferente da teoria, né, pessoal? Bom, e, nesse, nessa cena que vocês estavam vendo... Opa, chegou mais alguém. Nessas cenas que vocês estavam vendo, eu realizei esse, esse experimento, né? esse, esse, essa sessão, esse workshop com 40 participantes. E realmente lá no final, algumas pessoas foram à frente, apresentaram seus projetos. Então, a gente de fato conseguiu ali, com papel e caneta, criar uma, uma espécie de bolsa de valores onde lá na frente alguns empresários puderam ir apresentar seus projetos e abrir o capital do que eles estavam fazendo, simplesmente apresentando o tabuleiro dos projetos. né? E por que que eu acho tão fascinante que a gente possa estar fazendo isso? Porque eu acredito que isso é uma experiência legítima de aceleração de partículas que a gente pode fazer e que pode resolver hoje muitos problemas que nós estamos vendo no país. né? O, essas imagens que vocês estão vendo são de aceleradores de partículas é, que existem pelo mundo, que são é, instalações bilionárias, e aqui no canto inferior direito tem o estádio mais caro da Copa, que foi o Mané Garrincha, onde eu fiz esse evento, e que custa exatamente o valor que custou, esse aqui à esquerda, que é o, o acelerador de, de partículas sírios, de Campinas. E, mas o que, que faz um acelerador de partículas? Né? O que, que quer dizer acelerar partículas? Bom, é, esse, esse cara aqui na, na parte superior, que é um acelerador japonês, foi usado para um projeto onde eles desenvolveram uma novo, um novo tipo de material para borracha dos pneus dos automóveis que economizava mais de 20% do combustível e só com esse projeto e essa borracha especial o Japão conseguiu é, economizar tanto em importação de combustível que ele pode construir vários já construir vários outros aceleradores com preço de com, com uma inovação que surgiu de um único projeto então o que que a aceleração de partículas faz ela exponencializa o seu dinheiro ela exponencializa o, o a energia que você investe nela. Aqui à direita tem o famosíssimo é, CERN, né? o LH, Large Hadron Collider, que foi aquele que descobriu a partícula de Deus em 2012. né Isso é uma pesquisa que, que tem a ver lá com fusão nuclear, tecnologias é, realmente é, as mais avançadas que a ciência já alcançou. E eu acredito que a gente pode usar esses mesmos princípios e, e é, fundamentos é, físicos, para transformar o que o Brasil já investiu em estádios, né, em quem sabe motor econômico do, do futuro, desse século, né, que permita que a gente consiga ainda participar de uma economia onde é, a China e outras potências já estão impondo um, um nível tecnológico, um ritmo tecnológico é, do século 21 então um pouco mais sobre explicando como isso é possível, vocês vão ver no, no, no meu livro, né, que está disponível para o download lá no nosso site. E, é, então a experiência que a gente vai fazer hoje é essa experiência de, de trazer esses mesmos fundamentos para o plano real, onde a gente pode realmente atuar e, e fazer esse processo de aceleração de partículas, contemplando ou acelerando, opa, é, contemplando as possibilidades que que ele permite a gente a, a, é, analisar em alta velocidade e é, agora finalmente é, finalmente podendo realizar isso da nuvem com o a ferramenta do Zoom. Então é, quem quiser é, aprender ou, ou, ou trabalhar com essa metodologia, amanhã a gente vai estar tá começando é, a nossa primeira turma de formação Playmaster e que vai capacitar os os, é, os, os participantes desse desse curso para fazer o papel que eu vou fazer aqui hoje, atender projetos e ajudar esses projetos a serem, a serem acelerados né, com a gamificação então eu já vou passar agora para o Tom para apresentar o projeto Rio informal mas antes eu vou passar para o Klaus é, fazer uma fala de 30 segundos porque ele foi o, o aluno o meu último aluno né que eu capacitei para isso e que e que vai assumir esse projeto Rio informal é, daqui para frente é, e, e para falar um pouco sobre o que que ele aprendeu né para que por que, que ele acreditou que valia a pena é, adquirir essa, essa formação. Manda ver, Klaus. Bom, pessoal, boa tarde. É, então, eu é, conheci o, o Rodrigo e né, fiz uma consultoria com ele do, do projeto que eu tinha, que é de distribuição de alimentos. E com uma, né, uma, uma conversa que a gente teve, onde ele apresentou, montou o tabuleiro, já foi possível ver que a distribuição de alimentos poderia se, se tornar numa, uma, uma agrofintech, né? E, e isso usando assim a minha experiência, né o que eu tinha de, de conhecimento, colocando no tabuleiro e, né como ele trouxe agora, acelerando partículas. Então, aí eu vi o potencial que tinha essa essa metodologia, né? Então, aí ele veio para casa, fez, a gente fez o, o treinamento aí completo e, e realmente, permite você enxergar o, a, as infinitas possibilidades e criar uma trajetória né, de uma forma gamificada. Então, é, foi bem transformador né? a forma de enxergar tudo, como tudo, tudo é um jogo. Né? Obrigado. Então, Klaus, é, Tom, já está tá pronto aí para começar a sua apresentação? Vamos lá, pessoal. Bom, deixa eu então fazer uma introdução rápida aqui. É, bom pessoal, o Ed Newton, ele, é, a gente se conhece aí mais ou menos há cinco anos e tem sido um um, é, um mentor aqui da, da formulação desse, desse ecossistema da Associação de Gamificação de Negócios, é, com muito da experiência que ele tem nessa área da tecnologia, ele ajudou a, a gente a conceber esses, esses arcabouços para que a gente pudesse criar um ecossistema que oferecesse esse conforto para empreendedores, investidores é, poderem dialogar com, com, com segurança, né, com, com conforto sobre compartilhando as informações privilegiadas que possuem. Né. Então, esse projeto, o Rio Informal, ele começou é, junto é, a, é, por, por iniciativa dele da esposa dele, a Lilian. E passou por algumas transformações antes de é, chegar nesse ponto. E esse é o projeto que a gente vai estar apresentando hoje. A gente vai apresentar a mandala, apresentar a planilha desse projeto, o Slicing Pie, onde é, já foi registradas as contribuições de toda uma rede. Né? É, você consegue compartilhar sua tela é, aí, Tom? Daqui em diante você pode puxar, é, ou se você quiser eu posso apresentar um pouco do, da mandala do projeto para para a gente conhecer o status quo então o site dele como você quiser eu não sei se vocês estão vendo a minha tela boa tarde bom eu tenho que passar parar a minha a minha meu compartilhamento acho que agora eu já vejo sua tela sim opa então manda ver então pessoal é um prazer participar de um trabalho, de um projeto junto ao Rodrigo. Eu queria fazer um preâmbulo sobre essa proposição de, de, desse leilão. Né? Eu acho que isso daí é muito oportuno, porque nós estamos vivenciando um momento bastante desorganizado e caótico de de interesses e oportunidades e realmente é muito difícil encontrar um canal desse. E eu acho que o a Rio Informal existe muito pela contribuição do Rodrigo. Eu nem digo só na questão metodológica, mas na questão de aproximar um novo perfil né, de, de profissional ou de interesse, aproximar essa visão de empreendedor com gente que, que se acha criativo, ou que tem uma boa ideia e que não tem nada para fazer, eu acho essas, essa sinergia né, que é construída é uma coisa que ainda está muito inovadora, principalmente nesse nível desse, dessa plataforma de leilão, de aproximação de pessoas. Então, onde eu puder ajudar, né, eu, eu não sei aí, mas... Talvez minha idade assim, é, de, é, de, é de pai de vocês, estou brincando aqui, mas é, eu tenho puxa mais de 40 anos que eu trabalho com informação, sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu, eu mantenho o meu nível de atualização, que eu acho que, apesar de engenheiro, eu fui descobrir na tecnologia uma, uma realização de criação. Então, o meu perfil é muito de metodologias. Eu trabalho com Big Data hoje em dia, com Hadoop, com, com infraestrutura de, de grandes processamentos. E me faltava o que o Rodrigo me propiciou, né? Um encontro com um pessoal jovem, um pessoal que estava criando coisas. E, e a Rio Informal, eu preciso declarar a vocês, é um hobby meu hoje. No, no, no começo a gente começou como, como era, Rodrigo, o nome? Já nem lembro, era... É, Verônica. Verônica, é E depois, num insight da, da Lilian, a gente achou que a informalidade tinha uma cara da revista Rio Informal. E, e, e a Rio Informal, eu estava querendo... Eu até fiz uns slides que eu falo muito, então eu vou rapidamente apresentar os slides, que é para apontar o que é a informal. É, Mas Tom, ah, só para só para não perder fala. a oportunidade, quem sabe também era bom você apresentar o próprio o próprio site um pouco assim. É, a, vou... a, se você a, não, achasse... eu vou entrar no site com certeza. Tá só que eu queria ler rapidamente porque o que que acontece? Como são seis anos ou sete anos de, de hobby meu aqui, a gente construiu algumas coisas. E são coisas ainda que eu acredito, tremendamente contemporâneas e atuais hoje, por umas questões que eu, eu cito aqui, né? E que eu acho que eu não precisaria nem citar, porque vocês são sabedores disso, né? Mas como eu me perco, eu digo hoje, poxa, as redes sociais são mais de 3 bilhões né? de, de usuários e apresenta conteúdo, serviços, e hoje estão vendendo. Né? E, e eu acho que esse momento que a gente está atravessando, de pandemia e, e um certo desarranjo político-econômico mundial, né? existe um certo exacerbamento do individualismo né? e de um embate ideológico que estão cansando muito o ser humano. Eu nem vou dizer as pessoas. é O ser humano, em geral, se vê incansativo com pouco. De, de embates uh, em redes sociais. Então, eu acredito que o momento propicia um cenário de rede segmentada, que é alguma coisa antiga, e que hoje está descolando por causa dos YouTubes e, e, e dessa residência em casa que você fica mostrando o que você faz. Então, a gente, até de novo, eu sempre cito o Rodrigo, porque ele foi o um idealizador das Jerônicas, né? hoje Rio Informal mas é o, você tratar uma revista na web com finalidade segmentada em temáticas, né, de, das pessoas se aproximarem pelo que gostam, música, culinária, cultura. Essas iniciativas ainda são tímidas, né, meio desorganizada, mas eu acho que tem um potencial muito grande. A Rio Informal, ela hoje, ela é um canal aberto de colaboradores em salas temáticas. São lojas também que podem ser acolhidas ou não por uma curadoria. A gente hoje, a gente, quando eu digo a gente, sou eu no meu hobby, né? eu apoio colaboradores que estão gerando conteúdo e me enviam esses conteúdos. Uh, e a gente tenta alavancar isso. E uma coisa que a gente pensou na, na Rio Informal é que não pode escrever muito, tem que escrever pouco e que não seja cansativo. Então, quem participa com colaboração em conteúdo uh, participa com envio de posts com de curtos tamanhos e eu construo um histórico desses desses conteúdos tematicamente é, Tom, a gente Tom, organizou o e-commerce diga aí só passando um informativo bom como a gente não tem dinheiro ainda para para contratar o, a versão é, premium do, do zoom não sei sabe, ele derruba a gente com 40 minutos. Né? Então, é, eu vou, assim que, se cair, né, não estranhe, é só voltar ali no nosso grupo, no Telegram, e pegar o link novo. Aí a gente segue de onde parou. É, eu marquei aqui no meu relógio, você disse que eu tinha 30 minutos. Então, eu estou meio... Talvez eu não tenha 30, então vou correr mais ainda. Aqui são as pessoas que têm que hoje na Rio Informal, né? gente que quer organizar ideias, dar opiniões e, de algum modo achar que ajuda outras pessoas com conselhos, um lojista que não tem tempo para fazer um e-commerce, alguém que tem um blog e não consegue alavancar esse blog. E eu tenho um caso concreto de uma pessoa que é profissional de, de, de making né? e procurou a Rio Informal para propor um, um serviço dela. Os componentes. Hoje, nós somos cerca de 40 colaboradores em salas temáticas Cinco assessores de imprensa, que eu nem nunca procurei, eles nos acharam, né e eles enviam eventos que acontecem no Rio de Janeiro, uh, durante a semana, e eles apresentam o, as agendas né, desses eventos, eu publico, uh, eu criei um balcão de serviços, onde os serviços são apresentados, tem integração com uma plataforma de automação de marketing, e uma integração de gestão, que é o Slice in Pai, que eu posso explorar depois. Eu acredito e aprendi nos encontros que tive de que a gente precisa ter equidade na distribuição dos resultados. Esse aqui é o Pai e esse daqui é o Maltic, de integração de marketing. É... A Rio Informal, se eu me achar aqui, ela está no nível de qualidade que vocês devem, não me perdoar, mas dizer que eu trato ela como um hobby meu. Essa daqui é a Rio Informal. Então, aquilo que eu falei é que eu tenho uma espécie de editorial inicial aqui, onde as pessoas que mais contribuem com posts são colocadas no nível, no nível, no nível de realce. Né? Então, aqui eu tenho alguns dos colaboradores, né? A Eliana Mora é uma poeta que manda, puxa vida, vocês vão ver o histórico dela, se der tempo aqui eu mostro. A Eliana Mora manda poemas, eu acho que eu tenho mais de 100 poemas dela aqui. Acontece que as pessoas ficam mandando e você cria um portfólio para pessoa, né? para essas pessoas que não têm apoio. Ela tem livros publicados. Né? Eu esqueci de falar, mas quer dizer esse esse potencial de colaboradores aqui foi conhecido foi, foi, foi construído muito com a Lilia né que é minha mulher ela é uma stakeholder na área de, de, de promoção e de, de trabalhou em várias revistas de moda e tudo então ela tinha uma rede eu tô com dificuldade de ampliar esse círculo aqui de colaboradores Angela hum. Nunes é é uma pessoa de horóscopo, Catunda é outro poeta a gente tem. Então, eu, diga lá. eu. lá. vamos lá. Tá me parecendo que a, a tela que você está mostrando não está aparecendo para a gente. Eu estou vendo só o seu slide aqui que, que aparece uma câmera e, e os nomes das pessoas. Eu acho que então, eu, não eu tenho que fazer alguma coisa aqui. É, talvez você compartilhou só a tela do a, a tela do, do PowerPoint o compartilhamento. Né? E acho que eu tenho que compartilhar a tela de novo Isso, e talvez ir para o portal. É... Só que ela não está aqui. Eu tenho ela aqui na minha tela, se você quiser eu vou... Compartilha, que aí eu estou querendo ser rápido para... Tá bom. A gente fica muito tempo, uhum. muito tempo fazendo uma coisa. Deixa eu... Vocês estão vendo? Espera aí que. Cadê o informal? Não, essa é jogada. Tem que. Ah, meu também não está aberto, não. mas vamos lá. A revista de conteúdos Loja. Então, a primeira coisa que eu. Quer dizer, na minha experiência, essa experiência que é muito grande, né? eu trabalhei com muitos órgãos, desde que eu trabalhei na IBM, até hoje, eu trabalhando com órgãos governamentais, eu vi que a gente precisa ser imediato e mandar informação de uma vez. Então, o site apresenta numa tela tipo jornal, tanto o acontece que são os eventos, uhum. sobe um pouco. É, Bom, é. sobe um pouco. Lá, lá em cima, né? só para eu dar o, o panorama do que tem aqui de conteúdo. Né? Uhum. O Acontece, se você clica aqui, você vai para os eventos que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Eu comecei a receber eventos que tratavam do, do ponto de vista empresarial, lançamentos, abertura de empresas, de lojas, de, de, de, de, de, de, de culinária. E aí eu comecei a achar que existem eventos que são eventos culturais e existem eventos que são eventos empresariais. Então, eu criei esses eventos empresa aqui. Depois eu vi que alguma dessas pessoas que são colaboradoras que estão aqui, que são as 50, tem aqui ó, do lado esquerdo a possibilidade uhum. de um balcão de serviços. Uhum. E, e Basicamente, nesse balcão de serviços, qual é a minha proposição, que hoje em dia eu estou muito sozinho, né? mas a minha proposição é que eu acho que quando você tem conteúdo, essas próprias pessoas de conteúdo gostariam que os seus serviços, né? essa, essa parte da esquerda aqui, por exemplo, se você... Por favor, clique em, em design figurino, que é o da, da, da, da... Acho que é da Angela... Design figurino, aqui, ó. Da, é, design figurino. Aqui, ó. Design figurino. é porque eu não estou. Aqui, ó. Você está vendo o design figurino do lado esquerdo? Uhum. Contrato Luciana Buarque. Então, a Luciana, ela é uma uma pessoa participou de várias séries da Globo com, com figurino. Ela é uma pessoa muito experiente. Então, ela tem vários trabalhos de, de making e, e, e ela vem desse serviço de produzir as pessoas. Então, eu pensei, lá aqui, esse problema. Agora, vai lá em cima no sobre. Eu estou sendo rápido para uma visão depois. O, o, o, é, salas, uns... salas, salas, salas, salas. Aqui, vê aí, é, qualquer uma das salas, pega, pega aí, que belas as artes, cadê ela? Não, poesia e literatura, poesia e literatura. Mas, muito interessante, nesse momento eu estou fazendo uma avaliação de um grande grupo empresarial aqui de Goiânia, com Caixa, é, uma, uma empresa perene que já tem 52 anos e que não tem possibilidade de término. Você vai ter uma boa gestão e as gerações futuras né, continuarem a manter. Ele só está só expandindo esse grupo empresarial. Uhum. E é, achei muito interessante e fiz algumas perguntas aí no chat. Né? Ah, é legal. Deixa eu... tá E aí eu queria ver, eu não vi porque eu não via não vi a integridade da, da mandala né achei uhum. excelente esse software a ideia uhum. do software parabéns eu trabalho com voluition né mas eu quero e eu estou lançando voluition mas eu trabalho de forma totalmente diferente eu não sou a favor de múltiplos uhum. eu não gosto de múltiplos ebits eu considero mas não uhum. só isso né a capacidade de fluxo futuro inclusive com o ciclo de vida da empresa uhum. Então acho que tem que considerar muito se essa empresa é uma empresa que tem perenidade, que ela tem capacidade de viver mais tempo né, no mercado, mais tempo, quanto tempo mais ela pode durar no mercado. Se bem que nossas empresas hoje, a realidade é a no seu unicórnio, essas grandes empresas que estão, são as exponenciais né, e as disruptivas, é, elas não têm como acabar. Elas elas podem ir para a bolsa fazer IPO e, e, e transformar sempre é, de patamares, né? Inovando e transformando e agregando valor, igual a essas unicórnios que temos no, no mundo hoje. E Bet, pode desculpa, pode concluir? Pode. Não, eu não é só as isso. Perguntas eu... que você fez. Pode comentar, é, por favor. Respondendo o que você trouxe lá. Que eu acho super importante, uhum. né? É, sobre capital intelectual considerar o intangível e é, você comentou sobre capacidade de geração de caixa, né? que, é, uhum. que é o que a gente está é, investigando realmente né, com esse projeto. Uhum. É, o capital intelectual, no caso, é o, o, o conhecimento necessário que, que esse projeto. Então... São a capital intelectual das pessoas, do, dos envolvidos. É, isso, né? mesmo. Uhum. isso é, Aquilo que tem patente, uhum. que já tem patentes e que desenvolveu novas ideias, isso. que ou que está na Biblioteca Nacional, é, ou que está no INPI. Tem isso. várias formas de é. definir e... capital intelectual. É o e saber... Isso, e muito do know-how que essa equipe uhum. é, tem embutido, uhum. né? Na, às vezes é difícil. É, isso, o know-how. É, a dificuldade que eu estou tendo hoje é justamente estou trabalhando aqui, minha mesa está uma confusão trabalhando no intangível uhum. que é a quantidade é. de clientes que tem a potencial de agregar mais clientes, de, é, isso, de escalar escalabilidade. Isso, quer dizer, é, isso escalar mesmo. isso aí. Isso é muito difícil, realmente, de calcular, né? E, é, é a coisa e a, que é um desafio é que está sendo para mim hoje. E é muito a, a natureza dessa nova economia, né? Então, é, aí quando você pergunta sobre capacidade de geração de caixa e perenidade da empresa, hum. É, hum. deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Mas é, desculpa eu, se vocês já tiveram passado por isso e eu não assisti, né? Não, não. Vocês já falaram sobre isso. Deixa eu, deixa eu, então... Uhum. É, bom, a perenidade de, de, dessa empresa, nesse caso, a gente é, teria, seria com análise né, do cenário que, que tá por uhum. vir aí, né? E o cenário que está por vir é de, realmente, um quase que um estouro, né? uma, uma manada de trabalhadores informais que está que crescendo e uhum. vai entrar nesse universo digital, vai ser forçada a entrar no universo digital. Então, é, a gente avalia que, que assim, é, esse universo informal no brasileiro é quase um oceano né de, de trabalhadores e, e pessoas que, às vezes, a tra é, a, é, tra já trabalham como... É, e é um cenário alguém... sangrento, né, Rodrigo? Nossa, sim, é por exemplo, uhum. astrólogos. É, nossa, uhum. astrólogo é um mercado que tem muita, muito profissional, né? E estão todos lá no YouTube com seus canais, seus blogs, tudo isso. É, e muitos, mas assim há muito tempo tem também astrólogos que atendem só pessoalmente, faz aquelas consultas, né? Pessoalmente. É, esses então, aí então ter que migrar mesmo. É então existe um monte de profissionais é, que que também então tem esse perfil né então o que a gente está tentando é, investigar é como que a informal consegue é, criar uma corrente né fechar esse circuito de modo que quem esteja contribuindo é, investindo seu tempo nessa essa plataforma é, receba um feedback né então a gamificação tenta resolver justamente é, como criar esse, essa, esse mecanismo de feedback. Né? E a estratégia que o Ed Newton usou desde o começo, é, compartilhando aqui não sei quanto que você viu do site, era abrir uhum. é, o capital da empresa para quem trouxer o conteúdo, é, para que a empresa simplesmente seja uma coisa, uma cooperativa, vamos dizer assim, de... de Excelente. Artistas, né? Como uhum. se fosse assim. E... E, e assim ele conseguiu ter ter sucesso no, no, no engajamento das pessoas né? e atrair é, produção de conteúdo, mas não conseguiu transformar isso num um processo sustentável ainda por causa de como monetizar, né? E aí a solução que nos veio era o e-commerce, né? Mas e-commerce continua sendo uma coisa um pouco vaga é, para para é, para talvez o, o, o que essa empresa precisa no momento, né? Então o que, que a gente precisa de é, juntar insights sobre o, o como o vai como tem que se transformar esse site né como que tem que se transformar o modelo de, é, de negócio é não é só de, de no, no negócio, fim é, né? é negócio é de toda essa amplitude né isso então é, e, mas não só isso, assim, tem também muito do, do da, né, da, eu acho que da maneira como a gente trata o conteúdo hoje na internet, né, é, existe uma grande transformação acontecendo, por exemplo, no mundo do jornalismo, porque muitos jornais, revistas estão deixando de existir, né, e, e, e, e essas publicações nem sempre acertam como encontrar um modelo, um novo modelo, né, assim, a assinatura... É uma coisa que não serve para todas, talvez, né? Muitas, é, Muitos jornais que antes abriam todo o conteúdo, agora voltaram a ter paywall, né? E é, Mas, assim, ainda não está claro para ninguém qual é o modelo que, que vai tornar a produção de conteúdo realmente sustentável é, como era, né? Isso aconteceu também com a, a indústria da música, a indústria do cinema, né? E... Uhum e a, a, a, a no caso essa indústria editorial de revistas né eu acho que ela demorou mais para ver esse impacto e ao mesmo tempo o impacto está sendo mais devastador é, no caso dela do que foi nas outras e e, e a Rio informal eu acredito que está agora tentando propor um modelo é, que resolve isso né é, então, é, uma, é uma é uma experiência que que ela é valiosa para todo mundo né? e que ao mesmo tempo ela pode é, ser uma oportunidade para todo mundo também, nesse sentido de, de ser um laboratório, né? de, de algo que e, e, pode ser. E ser a construção coletiva, né? É, exatamente. Então, hum. é, essa, essa é, plataforma precisa ainda de... de é, digamos assim uma um upgrade para para esse novo momento que a gente vai estar tá, vai estar tá enfrentando e a gente precisa saber também o que que esses profissionais mais precisam né para é, enfim oferecer para eles essa loja virtual que eu acho que é o que está faltando a muitos né então, esses uhum. profissionais tipo o astrólogo, como que eles é, estão trabalhando hoje? Nossa, o que eu, eu tenho recebido de, de pessoal que está com dificuldade, é, não só astrólogo, mas todos esses terapias alternativas que atendem presencial, tipo uhum. barra de axis, tipo essas, essas alternativas, uhum. saúde alternativa, né? Uhum. Isso aí é muito importante, os psicólogos, uhum. terapias é. em geral, né? terapia é alternativa... Validação, Tudo isso é validação é. da Rio Informal. Então, hum, é, é, o Rio Informal está no caminho certo, né, gente? É, é, tá, é tá. no caminho muito bom. Vamos, vamos ver mais alguém mais que tenha é, uma muito obrigado Muito obrigada por me atender. Continua aí, Beth. vamos Tá, eu vou só desligar o, telefone, o microfone, tá? Ah, tá. Oi, Tá. Ah, bom, querida. obrigado querida. nada, obrigada Oi, Tom, é, é, Tom e Rodrigo, eu queria, eu queria saber uma coisa antes de, de, de comentar, só para eu entender. Hoje, como é que é feita, como é que vocês oferecem receitas quer dizer, da, da empresa, né, da Rio Informal? Através de quê? É, é, venda de propaganda no site? Como é que, de onde vem a receita? Então, Nayara... Isso daí, realmente, como eu comecei e continuo, né? isso é um hobby. Eu sou uma pessoa empregada, eu sou uma pessoa Sim. que gosto muito do que faço, tive a oportunidade de achar que eu sei programar. né uhum. Então, o que, que acontece? E aproveitando a capacidade da, da, da minha mulher, né de, de stakeholder, teve duas livrarias, uma na Laura Alvim, outra no Museu da República. Então, esse relacionamento dela permitiu que eu me aproximasse de pessoas exatamente como vocês estão configurando, com a experiência de vocês, né? De ver que o momento é muito de uma necessidade dessa. Então, eu achei, por que não criar um canal para que essas pessoas que ainda estão no anonimato ou estão querendo de alguma forma entrar no mundo digital, se promover? Então, eu, eu fiz isso o que é que eu, lógico, pensando em algum dia ter patrocínio, pelo menos, né, ter alguma coisa, mas uhum. uh, esse é um dos problemas meus, é da resposta é, de monetização, quer dizer. Okay. Apesar de eu ter plataforma da Maltic, que é uma plataforma de marketing digital, uh, e eu estou trocando e-mails, mas eu não fiz impulsionamento nas redes sociais, apesar que todo post, que, todo, tudo que acontece na, na Rio Informal eu estou publicando imediatamente no, no, no, no, nas redes sociais, Instagram, Facebook. E eu tenho recebido feedback de, de, de profissionais de imprensa que, que querem publicar eventos. Então, eu tô, estou tô mais ou menos... Me desculpe o termo, né? Eu estou brincando de rir informal. Eu estou gostando disso, mas eu essa pergunta sua eu queria fazer para você, né? É, é não. Onde é que a gente vai? Onde a gente vai ganhar exatamente. dinheiro? Exatamente, porque assim é, eu achei interessante porque é, tem muito conteúdo, né? É uma, uma eu observando aqui você pode encontrar é, muitas informações, você pode encontrar prestadores de serviço. E uma palavra-chave que você falou, para mim, foi a questão do marketplace. Eu vou lhe dar uma experiência que eu estou vivendo, o Rodrigo sabe. Eu estou no Sebrae, né? já tem um tempinho, e no dia 20 eu estava lá em Els atendendo um grupo de varejo, fazendo a consultoria financeira, e aí deu a pandemia, o Sebrae falou, Nayara, você tem que voltar para casa, porque... Não vai continuar nada, eu falei, não acredito Pois é, aí eu fui à minha gerente e falei assim Olha, e a gente vai deixar o empresário na mão? Porque Sebrae é, hoje, é a referência para ajudar o, o, o micro empresário, né? O micro até o pequeno E aí nós fizemos uma reunião ao vivo lá na... na tipo uma live, né? Não foi nenhuma live, é eu certo, Eu falei alguma coisa da área financeira Qual o que, que o empresariado tinha que fazer E voltei para casa, estou em Vitória da Conquista na quarta-feira, o Sebrae já tinha montado uma estrutura para atender os pequenos negócios de consultoria, Éramos, fomos 40 consultores disponibilizados para estar em casa atendendo eles. E o que eu vou te falar é o seguinte, Nesta, na primeira semana de março, foi um desespero, todo mundo sem saber o que ia fazer, como é que ia vender, porque não tinha costume de estar em plataforma né, digital, nunca nem vender o delivery. Aí é o que você falou aí que eu vou linkar uma coisa com a outra. A questão é o Marketplace. Todo mundo migrou para o WhatsApp e, mudou, e migrou para o Instagram, né? Instagram, Facebook, para fazer suas vendas. Só que eu, ve... eu, ainda, eu ainda digo assim, olha, hoje é... o salão de vendas do empresário mudou, né? E talvez ele não saiba mais trazer aquele atendimento que ele tinha antes para esse pra esse marketplace esse mercado esse salão de vendas que ele tem hoje e essa iniciativa tua e eu vi ali inúmeras possibilidades né, como diz a história por exemplo é, ingressos né você fala ali da questão de, dos eventos uma oportunidade de você ser um um, é, um canal de venda de ingressos aqui aqui na Bahia tem tem o Pida tem o, tem vários, vários é, não seria um assim, box, alguma coisa assim, de venda, né? Sai, que hoje, hoje é insights. Antes era ficava ali na, na, no, no shopping, e você ia lá e comprar os ingressos para as festas. A gente sabe que isso vai demorar um pouquinho para chegar. Mas de repente pode, além de ser um, um local de divulgar, é isso que eu quero mostrar. Você vai, vai divulgar e vai oferecer, entendeu? Oferecer o serviço. É, eu, acho, eu acho que isso pode ser um, uma forma também. É, e aí, comissionar, né? receber comissão, talvez. É... Pois não, pode falar, se quiser. Não, não, muito bom. Ok. Entendeu? Eu acho que toda essa prestação... Eu estava até com o, com o aberto aqui. Toda essa, essa questão que você fala da prestação do serviço em forma de divulgação, pode reverter para você em forma de, de monetização. Então, a partir do momento... É, é, que você, que aquela pessoa, o prestador de serviço, sei lá, se pôr ali no, no teu site, né? Porque você tem uma... E aí a gente tem que ver essa questão de entrada, né? De quantidade de seguidores, de quantidade de visualizações, para que esse, esse, esse prestador de serviço leve o, o seu usuário para lá e a gente consiga expandir isso, entendeu? Mas é justamente isso, essa questão de uma, uma plataforma que possa, que o empresário, o, que a gente já vai falar assim, de empresário prestador de serviço, ele possa colocar o seu negócio na, no, na, na Rio Informal, entendeu? Ele possa levar para lá como, como canal, como fosse uma galeria, como fosse um shopping, um marketplace mesmo, né, na verdade. Entende? Eu, eu penso que faltou isso, essa comercialização nesse sentido. Então, Nayara, eu sei que sempre a gente está com tempo curto aqui, que o Zoom tem 40 minutos, mas a gente já sabe entrar de novo, então tudo bem, o Rodrigo nos ajuda. Mas eu só queria comentar com você exatamente isso, olha, existe um gap entre você que é do Sebrae, né, puxa vida, o maior respeito ao Sebrae, eu tenho até um primo, Paulo Franzosi, ele é do Sebrae de Santos, e existe um gap... De, das pessoas que ainda não saíram do nível de um aprendizado. Uh, existe sempre aquele apoio de quem já tem alguns leads, alguns seguidores, uma certa quantidade de, de respostas ao que ele está se propondo, mas nunca ia alavancar aquele que ainda está iniciando. entendeu uh, é, Isso daí é que... Os recursos necessários para você, por exemplo, oferecer cupom de evento, precisaria de um pouquinho de investimento, que eu, como tenho um hobby assim, eu ainda não estou assim muito... Poxa, por que eu vou fazer esse investimento de ter uma tecnologia que vai oferecer cupom de ingresso? E olha que eu tenho muitos shows aí sendo apresentados semanalmente, mas existe um aparato tecnológico, e não é, como eu estou só, digamos assim, eu só, né, eu fico dizendo, poxa, é mais um acúmulo de uma responsabilização minha de tratar isso. Por isso que eu acho que esse, esse, é, é, a comunidade, né, esse apoio à comunidade, essa facilitação, principalmente do Sebrae ou desses organismos, e que eu acho que do, do, da rede que o do, do Rodrigo está montando, né, é dessas pessoas que se oferecem para poder serem participantes desses projetos, né? Como não é bem crowdsourcing, mas é algo parecido, né? Eu quero ser um militante disso daí. Então, mas tudo bem, isso aí é um preâmbulo, porque essa tua ideia ela é muito boa. Mas poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu fico assim, ai meu Deus, já tô eu, eu tô meio atolado. Eu cuido dos, dos colaboradores, recebo os posts, coloco na revista. Então eu tô ainda com o acúmulo, porque eu acho que o conteúdo traz a compra, entendeu? Eu acho que é o, que é o convívio de você ter uma revista é que faz você chamar pessoas que vão consumir. Não é, um, não é um mercado livre, entendeu? Eu gostaria de um consumo dirigido para segmentos um pouco mais especializados naquilo que são as salas temáticas. Então, retomar a gravação. E aí eu vou fazer essa pergunta para você mesmo, Andair, porque então quando o Tom voltar, a gente é, continua. Claro, com certeza. Então, estou colocando aqui a mandala. Opa. É, então, Andair, por favor. Eu, é, com base no que é a Nayara perguntou, eu, eu tenho pensado assim, é, já existem várias lojas, né? já, já existem várias, é, vários marketplaces, vários, várias soluções para esse problema que a gente está é, identificando no mercado é, e e, e assim, ainda assim, a gente vê que ainda existem algumas lacunas, né tipo, esse, é, ainda não existe uma ferramenta, algo que, que consiga é, solucionar a necessidade de um blog e de uma loja ao mesmo tempo, né? a necessidade simultânea dessas coisas. E, é, e eu acho que o Rio Informal identificou essa oportunidade, né? Tá caminhando nessa direção e acho que com chances reais de resolver esse problema, né? É, mas eu, eu vejo assim, cada profissional tem um tem um, uma forma de, de realizar seu atendimento aqui. Eu acho que é isso que talvez seja o desafio do Rio Informal hoje. É, o trabalhador informal, ele é muito diversificado entre si, né? Cada um trabalha de um jeito e ainda não é não é muito fácil juntar todos eles num ambiente virtual, né? E, e eu conseguir atender cada um deles é, igualmente, né? Então tem uns que são melhores atendidos, melhor atendidos com, com a tecnologia e outros que ainda simplesmente nem são ainda atendidos e e aí como, como será que a gente pode tentar é, modular um pouco mais né essa, essa desigualdade entre é, a, a interface que a tecnologia faz entre esses diferentes profissionais né nesse sentido de oferecer a melhor capacidade possível de atendimento para eles né o que que, que que você conhece de referência que já é, que melhor consegue resolver esse problema é, de, de diferença entre Muitos profissionais. Assim. A gente vê, por exemplo, plataformas de freelancing que tem todo tipo de profissional. Né? Mas, é, mas elas, elas ainda não conseguiram se abrir para esse tipo de trabalhador também. Né? O freelancer é, sei lá, uma outra categoria de, de informal. Né? O que, que você acha? É, então, Rodrigo. Assim, Desde já, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela oportunidade de poder estar participando aqui do nosso leilão. É, quero muito parabenizar todos vocês que estão aqui hoje. Com certeza, se você está aqui hoje, você merece ser parabenizado, porque você está se inserindo num ambiente de alavancagem, num ambiente onde tem muito conhecimento acumulado aqui as pessoas reunidas, se eu fosse tentar reunir aqui o conhecimento dessa, dessa desse pessoal que está aqui online com a gente, eu não sei quanto, quanto que daria um século aí de experiência, ou dois, não sei. Então, quero parabenizar todos vocês e, assim, quanto a essa questão da área do da diversificação, vamos colocar dessa forma, dos nossos profissionais hoje, que hoje temos uma uma gama infinita de, de qualidades que você pode ter e, e diversidade em, em, em pontos fortes de um ser para poder prestar um bom atendimento, uma qualidade em um serviço, na entrega de um produto. Porém, é muito interessante nessa questão que foi citada na, na, nos blogs, no, no e-commerce, por quê? Porque a área informal ela é uma área que já e ela já exige muito do teu capital intelectual pessoal, daquilo que você já tem de conhecimento. Então, isso isso já é uma, uma característica de, do, do trabalhador informal. Porém, acredito que, que entendendo o contexto da gente como uma organização, seria muito interessante a padronização de alguns processos. É, eu acredito que um manual, não com a verdade absoluta, mas de um norte, porque em tudo que a gente vai aprender, em tudo que a gente vai aplicar, a gente necessita de um padrão. Agora, a partir desse padrão, implementar o detalhe que é a característica do atendente, hum. É a partir deste padrão, aí no que se diz assim, no, no contexto, porque temos um... Temos eu entendi aí que identificamos dois nichos de, de atendimentos diferentes. Porém, se a gente fizer um manual específico para cada um, a gente consegue atendê-los. E aí aquilo que vai ser detalhe vai partir do, do, do diferencial da, do, do atendente, do, da pessoa que está entregando esse produto ou esse serviço. Mas é, dentro desse manual a gente já pode incorporar o, o sentido de não vender simplesmente um produto, porque é aquilo que está sendo oferecido tem a possibilidade de vender a identidade da pessoa. Então, a pessoa consegue incorporar a identidade dela naquilo que naquilo que está sendo vendido. Então, é muito mais do que entregar um produto ou um serviço, como uma máscara. Hoje, que se vende mais são máscaras, porém, a partir do momento que você entrega uma máscara do time da pessoa, uma máscara que tem a ver com a identidade da pessoa... É, ela tem um potencial muito maior de ser vendido e um diferencial em um mercado tão vasto. Então, eu acredito que o produto oferecido tem essa capacidade de personificar o, com o indivíduo. Uhum. É, e, Tom, você ainda não tinha voltado aí quando, é, quando eu fiz essa pergunta para a Inclusive, eu não estou vendo você, eu estou vendo o horizonte agora. É, acho que a sua câmera virou. Mas eu perguntei para ele como que a gente pode, de alguma forma, modular a, a, a distância, a desigualdade que tem entre esses diferentes trabalhadores informais, né? E como que a tecnologia atende cada um deles. O Dailton é um, um profissional especializado em, nessa área de atendimento e até fez uma entrevista com ele essa semana e... É, e aí ele estava respondendo para a gente é, quando você voltou. Né? Então, eu, eu vou adicionar essa dica que ele deu, porque eu acho que ela é muito pertinente. Está o... mudo aí, Rodrigo. Ah, perdão. É... Então, eu achei, eu achei o comentário dele muito interessante, porque, de alguma forma, a, o rio informal precisa atender a capacidade de personalização do, do, do atendimento do, de cada trabalhador informal. Né? E, realmente, é, são, são muito diferentes as, as formas de, de atuação, mas eu acho que ele cantou uma pedra aí. A gente precisa transformar isso numa estratégia, né, Ou, então talvez aqui personalização é, e estratégia de operação de processos, talvez seja uma informação nova aqui, personalização de processos para os, os, os usuários, né, da, da plataforma. Então, realmente, é, a gente talvez precisasse mesmo é, elencar, é, ranquear assim, quais são os, os usuários mais frequentes, né? A gente viu aí, bom, profissionais da área terapêutica, né? O terapeuta de é, barras de axes de, de astrólogos, né? A Beth citou isso também e tal. Como é o processo deles, né? Como que a gente padroniza para eles? Como que, né? Como como atender também a pessoa que que está trabalhando na área de artesanato é, de alguma forma a, a tecnologia precisa precisa prever e, e, e melhorar o seu atendimento a essas necessidades específicas né talvez a gente não consiga atender todos de uma vez mas mas talvez os os tipos mais frequentes né então eu já acredito que isso é uma uma uma informação nova aí que que já é uma nova contribuição que veio do leilão vou até colocar ela é, destacada aqui num, num outro num papelzinho novo o que que você acha de newton conseguiu ouvir entender o que ele o que ele falou olha eu é como primeira experiência não sei se vocês estão me ouvindo é... Como primeira experiência, assim, de participação de ouvir vocês, eu eu me sinto assim tremendamente assistido do ponto de vista de ouvir opiniões que são bastante amplas, holísticas e oportunas. E sei lá, eu sei que existe dois assuntos aqui, né? Essa plataforma de leilão ela é magnífica à medida que aproxima talvez essa certa desorganização desse ambiente de empreendedorismo e criatividade, né? de, um, uhum. de um participante aqui que sou eu, né? que, que tenho uma revista e, e gosto dela e, uhum. e, e vejo que posso melhorar. Então, eu me coloco à disposição para um certo, talvez, um, um fluxo um pouco mais organizado. Né? De, de poder tanto contribuir com a plataforma quanto talvez melhorar o a proposta da Rio informal né já que ela uhum. ela se torna um objeto de desejo no momento atual eu estou aberto a a qualquer tipo de interesse em cima dela entendeu eu sou uma pessoa uhum. criada em, em trabalhos comunitários de empreendedorismo já desde pequenininho, Mas, então eu sou muito democrático nessa situação. Então, me coloca a dispor de vocês. Deixa eu te perguntar sobre assim o que você já conhece dessa base de usuários da Reinformal. É, eles, qual, qual, como você entende que é o perfil deles? Assim, Como que a gente poderia é, identificar de coisas em comum no processo de atendimento deles? Essa é, e, essa é uma e pergunta. E organizar em grupos, né? É, essa seria a minha pergunta é, com base no que o, que o Edailton levantou para a gente. Né? E também a pergunta para a Nayara, que, que fez o, o primeiro comentário. O que, que ela acha disso? Se ela acha que é, isso seria o, o que a Reinformal precisa para, digamos assim, conseguir começar a monetizar né? e, e entregar algum tipo de Venda no final? O que, que você acha, Nayara? Ah, você está no microfone ainda, Nayara. Eu estou dizendo que eu não entendi bem a sua pergunta. Você ah. pode é, formatar direito, eu acabei não me. não consegui é, entender. Bom, eu tô, estou tô circulando né, os comentários de, de vocês. Né? Então, uhum. eu pegando. Da, da, da fala que o Adailton fez sobre o atendimento, Sim. eu é, uhum. trouxe esse comentário para o Tom e estou trazendo para você. Como que você acha que é, essa, é, essa personalização de processo poderia ajudar a gente a resolver é, o problema de conseguir monetizar a plataforma? Né? Porque é, são, tem pessoas que estão lá... Com, como uma loja para vender um produto físico, tem pessoas que estão para vender um atendimento, é, né, de um atendimento astrológico, algo assim. Então, como que a gente poderia, ou, ou se você acha que essa essa personalização poderia é, resolver esse problema imediato, assim, né? Tipo assim, a gente começa focando em em quem sabe oferecer uma forma dos astrólogos cobrarem. Né? Se, será que isso é um problema seria o, o, o problema o primeiro problema do nosso dos nossos clientes ou o maior problema dos nossos clientes entende sim é, realmente a padronização e cortou seu áudio de novo fechou de novo é, botei o dedo aqui fechou a questão da, da padronização dos processos é interessante e, e aí eu vou voltar aquela história, né? Eu não consigo é, identificar um negócio sem receita. E como a minha cabeça, eu acho que é até muito cartesiana, é, o processo é justamente esse. É oferecer o, o serviço, né? ele, ele está dentro dessa plataforma, uhum. e, e eu, eu acho que eu vou ser mais profundo. É, ele está dentro, da, o profissional está dentro da Rio Informal, para ele tem que ser... Um marco, um marco, né? Então, quem está... O, o, o prestador de serviço, a empresa que estiver ali, ela tem um diferencial. Ela, ela está ali por ser diferente, né? Então, ela, ela precisa ter... É, é, como é que fala? Ela, ela precisa ser... Deixa eu ver se eu consigo explicar direito. A rio informal para ela vai ser significativa, entendeu? Então, uhum. ela precisa estar ali, né? Então, para ela vai ser vantajoso, porque ela vai ter... É, seguidores, ela vai ter é, um, um, um nicho de clientes, igual você perguntou para o Tom, quem, é, quem são as pessoas que estão, que vê, né que, que, que utilizam, da, da, que visualizam a Rio Informal? Né? Então, seria importante é, perceber isso, porque, na verdade, desse, desse nicho de mercado, sairia a monetização, entendeu? Então, para eu estar ali, para mim, vai ser interessante. Eu vou... Eu vou conseguir é, faturar, né, por, por esse por esse canal, entendeu? Então é como não sei, mas como se fosse uma, a venda de um anúncio, como se trata em revistas normais. Uhum. Eu, eu penso dessa forma, entendeu, Tom? Então tá me distraindo com essa paisagem maravilhosa dele aí. <risos> Desculpe, mas... Irmão, é, pode continuar, pode continuar. Eu pagaria por essa eu... paisagem, viu? Eu tô procurando como inverter, vocês me desculpem aqui, não é... Eu tô procurando como inverter a câmera e não achei. Então, vocês vão ah, me desculpar, né? Mas tá eu... ótimo. Pode ficar assim, tá linda a paisagem. É, é, ficar, né? a com o jardim aqui, que a gente fugiu. É... Pra... Tá mas perdido. eu queria muito, Nayara e, e, e, e, e, e Rodrigo... Essa provocação é muito interessante porque, inicialmente, quando as pessoas vieram para a Rio Informal, elas vieram com tudo. Sabe o que é com tudo? assim uhum. Como dizendo assim, puxa vida, eu descobri o um espaço para poder me alavancar, ou poder me promover. Mas, realmente, Sim. uma falta, vê é o seguinte, existe também é, essa questão de você dominar, como é que eu recebo isso... Bato, boto a bola no pênalti e marco o gol, entendeu? Então, como Sim. faltou isso, o que, que acontece? Essas pessoas ainda são fiéis, digamos assim. Mas, por exemplo, o Saramago, que faz escultura, ele está vendendo escultura no, no Zap do, do Facebook. Ele está lá no Facebook e está vendendo, entendeu? Hum. O, a, a Poetisa, é a, ela, ela, como ela é só uma acumuladora de poemas, ela faz poema uma vez por semana, ela já tem mais de 150 na Rio Informal mas ela também publica isso em outros lugares. Eu quis vender poemas dela e tudo. O que, que acontece? Existe uma dificuldade, e eu vou dizer, Nayara, que você que é da Sebrae, né? existe uma dificuldade que é desdobrar, desdobrar uma continuidade. É como se fosse sustentação pós-venda. Quer dizer, uhum. eu vendi, mas pô, não sustentei, entendeu? É uma Entendi. coisa assim. Como é que eu sustento aquela expectativa que chegou nessa revista? A expectativa chegou, mas eu não consigo sustentar se eu não estiver colocando ela rapidamente nas redes sociais todas, se eu não estiver ampliando o eco dela para outros ecos que não sejam dela, porque se eu simplesmente publico Sim. o que ela publica na rede dela, eu estou só fazendo a mesma coisa que ela já faz. É isso. Então, eu tô... existe o seguinte... Você tem uma boa ideia, você trazer... Eu não vou dizer que trazer pessoas para uma boa ideia é fácil, mas eu acho que eu consegui trazer pessoas para uma boa ideia. Eu só não estou conseguindo bater o tambor, entendeu? Não. É, é, essa questão, eu acho que está muito no marketing, está muito no operacional de sustentação pós-venda, pós-serviço, quer dizer, como é que eu dou atendimento ao, ao, ao Saramago, que vende esculturas Isso. magníficas, e hoje ele está sozinho no Facebook, mas Ele eu sei contar, que se eu pego... Ah. Só para eu não me perder. O que que lhe falta é, fazer tudo isso pós-venda? É pessoal? Você acha que são, são pessoas que, pra, que faltam para você é, é, colocar em prática esses processos? É Com eu... certeza. Ou, eu ou acho é... que é com certeza. São pessoas... não, eu acho... Ah, ou, fala. Ou... Deixa eu só concluir aqui. São, são as pessoas, porque o, o Adair falou interessante, os processos em tudo a gente precisa ter os processos, né, beleza? Agora sim, esses processos, o que, que, é, que você traz, que você fala, que você precisaria fazer isso, fazer pós-venda precisaria é, postar antes deles nas redes, me faltam pessoas. Você acha que é isso? Ou talvez é, é, que eu acho que a gente, que a, a turma que toda sabe beleza, seria inovar um pouco mais no sentido é, no sentido de, de, de da informal ser algo maior, assim, mais mais abrangente, você entende que eu falo? Deixar de ser o hobby, porque eu vou te falar uma coisa. Esse tempo todo a gente fala de Sebrae, né, Sebrae, mas minha mente, acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei dessa parte empresarial. E por isso que eu tive a sorte de cair numa, numa instituição como essa. Então, assim, a gente não consegue, até eu falo isso muito rápido, a gente não consegue conceber um negócio, digo assim, você tem um negócio ele precisa te dar, de certa forma, um retorno financeiro, entende? Ainda mais secretária de exatas. De... De... De... Então, assim, é... o que, que me falta? São as pessoas ou o processo ou, ou, ou, é... de pôr esse processo em prática? É, eu, vou... eu vou te bater dos dois lados. Naturalmente, eu, eu precisava muito desse grupo, que não sei se são... uhum. somos nós, né? muito obrigado pelas colaborações, mas esse grupo de estratégia, entendeu? Isso. Esse grupo que visualiza para onde ir. Né? Uma coisa é essa. Uhum. Outra coisa, com certeza, é um pouco de, de parceria com alguém que acredita no Slice in Pai, alguém que acredita que está entrando num investimento, dando um tempo, e que depois pode vir a retomar financeiramente esse tempo que vai dar. Porque eu, eu gastei algum dinheiro com desenvolvimento e eu não... E eu não não queria mais gastar mais dinheiro com investimento em desenvolvimento, entendeu? Então, o que, que acontece? Eu, eu, eu sei o roadmap, ou melhor, o grupo de estratégia, digamos assim, ou um grupo que viesse a, a ser mentor de uma revista dessa no momento oportuno, poderia estar dando as direções de roadmap, mas com certeza um pessoal de desenvolvimento de TI, digamos assim, para uma melhoria do produto e um pessoal de sustentação, aquele pessoal que faz o que eu faço, recebo post por e-mail, coloco num formato e publico. Eu poderia transferir essa obrigação para os, para os colaboradores, entendeu? Mas você sabe que eu acho tão incipiente essas pessoas que querem entrar no mundo da web que eles não sabem postar, a menos que eu ensine muito devagar como é que faz isso, entendeu? Então, ou eu digo o seguinte: Eliana mora, você que é uma grande poeta, me mande uma coisa por e-mail. Ou eu digo Saramago, você que está com uma peça linda, me apresente sua peça. Ele manda uma foto e ele manda por e-mail. Se eu for tentar convencer o Saramago que vende peças bonitas, para caramba, para entrar no meu site para fazer, ele não vai entrar. Ele entra no Facebook e joga lá. Então. Eu, através do e-mail, que é um instrumento hoje, culturalmente aceito por todos, consigo trazer... Então, o que, é que eu preciso? De uma equipe de pós-venda, é uma equipe mínima, né? De, de, de gente que acredita que está sustentando um serviço. Receber post, organizar, publicar no WordPress, que hoje está é no WordPress, e, oh. e ter um contato com essas pessoas. Eu, muito obrigado por receber isso. É um diálogo, né? É um... É um, é um tratamento de, já que eu cativei essa pessoa, eu vou entrar em contato com ela e ficar batendo papo com ela ou dar uma certa satisfação no, no, no que ela está vindo para a revista. Então, eu acho que basicamente é isso, né? Naturalmente, eu não vou dizer que eu sei o rumo, não. Eu tenho a sensibilidade que eu, eu, eu gosto do que a gente está fazendo, entendeu? O que eu estou fazendo, eu e Lilian, né? Eu gosto, eu continuo fazendo. Mas eu, eu precisava de, dessa mentoria de vez em quando, de vez em quando, ou quase sempre, ou sempre, se vocês toparem. E, logicamente, esse perfil é gente, é gente. Certo. Eu Você acho precisa. o seguinte, se Você eu precisa tivesse... De pessoas, vamos lá, vamos lá. Você precisa de é. pessoas, certo? O Thiago é. o Tiago tem um comentário para fazer aí, antes de não, passar falar. a Estou certo, Tiago? Você... Oi, pode falar. Sim, sim. sim boa tarde. Estou é, dando uma olhada aqui e uhum. o meu setor é muito é muito action, né? O meu setor é, uhum. é atitude, é ação, muito uhum. é, essa coisa do cliente final, né? Eu, eu uhum. participo de criação, mas eu participo muito mais da, da, daquele atendimento ao cliente final. E eu uhum. vejo que no projeto do Pão, assim, até me corri se eu estiver errado, uhum. é, ele chegou a um ponto... Ele tá chegando a um ponto da gamificação que ele tá começando a fechar ciclos. Uhum. Só que o ciclo o ciclo que eu vejo, que é o ciclo que ele vai entrar agora, que é o ciclo da monetização, tá? Ele é um ciclo muito... é uma linha muito tênue, porque... Porque uma vez que ele começa, ele não pode parar. Então, uhum. o que era um hobby, deixa de ser um hobby e passa a ser uma atividade principal, para alguém. Talvez Com ele certeza. pode... É, talvez, ele, talvez o Tom vai conseguir arranjar alguém para operacionalizar isso para ele e ele continuar tocando outros negócios, ou ser a mente criativa do negócio como tem sido. Mas esse ponto é uma linha muito tena, porque se você começa a produzir é, capital e você deixa de produzir capital, ou seja, você deixa de vender serviço, o, o, o, o blog cai, a rede cai, é, o site cai. É, o nome cai, então assim, é uma linha muito tênue agora, porque é um passo que não tem mais como retroceder. Uhum. Então eu vejo que, não sei se vocês notam isso, por exemplo, se ele iniciasse a questão dos, dos dos ingressos agora, as pessoas iriam tipificar, olha, o cara além de divulgar, ele ainda vende. O cara além, o, cara, a, a, o, cara, o rapaz além de criar conteúdo, ele ainda vende é, ingresso para o conteúdo. Então, assim, é, eu vejo que está passando por um momento do game aí, do business, que uhum. não pode mais retroceder. Então, assim, uhum. vai ter que ser o negócio principal para alguém. Ou para quem estiver contribuindo, ou para o próprio Tom, né? É. Seria eu, isso? eu acho que o, o Thiago está falando uma verdade. Eh, Tiago eh, conta um pouquinho mais assim eh, sobre você a experiência que você tem eu ainda acho que não eh, não conheço você ainda ou no, das redes que a gente participa eh, como que você eh, chegou aqui até o leilão eh, para eu anotar alguma coisa sobre o que você falou então eu eu sou do eu sou, eu tô aí há 17 anos no, na rede de varejo né trabalho com varejo, é, fui nove anos comprador do grupo Pão de Açúcar, saí para essa questão de empreendedorismo e eu via muitos representantes comerciais, assim, poxa, o cara ia, o cara começava, o cara terminava o ciclo e se aposentava ou mudava de plano, e eu falei, cara, representação comercial é coisa séria, tem uhum. como criar uma escala para isso. Uhum. E nesses 16 a 17 anos de mercado, eu... Eu criei uma metodologia, acadêmica, uhum. é, que eu consegui desenhar esse jogo, entendeu? Eu consegui desenhar é, como ser um promotor, como ser um representante comercial e como se perpetuar como distribuidor. E aí eu estou desenvolvendo um produto agora que é chamado Varejo 1.0, 2.0, que uhum. é ensinando a pessoa do zero, por exemplo, a montar um negócio dentro do varejo, por exemplo. Eu fui lá no mercado, vi uma manteiga maravilhosa, mas essa manteiga não tem representante na minha região, ou ela nem está na minha região. Eu fui uhum. em outro estado e localizei. Eu posso expandir a distribuição dessa manteiga. Como? É, achando as pessoas certas, conectando as pessoas certas e criando uma rede que, que promova essa marca. E assim recebendo comissões. Então, é, eu estou trabalhando nesse projeto agora eu, eu vim através do Adailton, né? o Adailton uhum. me falou do projeto de vocês, achei bem relevante, até porque uhum. falta esse compartilhar que a gente tá, nós estamos fazendo aqui. Mas assim, eu sou apaixonado por BI, sou apaixonado por, por apaixonado por esse contato final com o cliente. Então assim, uhum. tudo meu é assim, são números de estatísticas que se refletem em atitudes. Né? Então eu vivo eu... trabalhando essas questões. Eu, eu anotei aqui essa contribuição que você deu acho que acho que isso aqui representa bastante o que você disse né que é o o, o problema que o, que o usuário está em busca né é o o, vamos dizer, o trabalhador informal está em busca numa plataforma com essa né ele precisa é, é, encontrar sustentabilidade operacional para as atividades dele né e, e é, é como você falou, realmente, é, para que a coisa deixe de ser um hobby, realmente a, a, a rede, né, o, o ciclo tem que se retroalimentar e para se tornar sustentável, né? E realmente a gente precisa muito dessa é, business intelligence que você falou, né? Para, eu acho que para entender como é o cliente como é esse perfil de trabalhador informal, né? como que ele pode atender o cliente dele, etc. E, e assim personalizar, como trouxe o Adailton okay. para ele, a, a, a plataforma. Né? Então eu estava vendo aqui que a gente poderia grosseiramente dividir esse, esses é, dois tipos de usuários em em é, aqueles que vendem produtos e aqueles que vendem serviços. O que, que vocês acham? É, primeiro você, Thiago, pessoal. É, é, eu vejo que eu vejo que, que é por aí, é por aí. E eu, eu até coloco para o Tom assim uma coisa muito motivadora para ele, que é o melhor de tudo. A empresa dele é a melhor empresa do mundo, Por quê? porque ela não carrega é, pesos mortos, né? Então assim, ela, ela só tende a crescer. Então eu acho que a gente, se a gente começa a a estruturar isso como já está estruturado aí né é, na mandala, e a gente começa a fazer com que essas estruturas se tornem em capital, se hoje entrar um real, amanhã a gente não aceita menos que um. E qual é a, qual é a estratégia que a gente vai usar para trazer esse, menos que, esse, esse mais que um? É o BI aplicado na prática, por exemplo. É, eu tenho 10 leads, suposição, e essas 10 leads eu consegui vender aí dois ingressos, qual é, o, qual é o ROI que eu tenho disso? Entendeu? Vamos, vamos fazer uma análise de, de, do, do ROI disso, disso para a gente poder analisar o retorno que está tendo dessa ação. E aí o negócio começa a crescer de uma forma gostosa, porque pelo que eu vejo o então, Tom assim, ele jogou como uma questão de hobby, né? E a gente vê que começa a crescer de uma forma gostosa porque não tem ninguém ali saturando o processo. Não, eu preciso, não, eu vou, a empresa está passando por um empréstimo. Não, muito pelo contrário. A empresa, ela está acumulando capital intelectual e, possivelmente, capital financeiro também. Uhum. É, eu acho que isso uh, é, realmente esclarece um pouco mais o que, que a gente está tá tentando resolver aqui, né? E, e aí eu vejo assim, Realmente, esses são os dois perfis é, básicos do, do, do, do trabalhador informal. Tem aqueles que vendem produtos, que esses estão é, vendo no e-commerce como continuar vendendo seus produtos físicos. Né? Então, tem como comprar de tudo pela internet. Né? É, isso já é uma realidade. É, quem, quem ainda vende produtos físicos está cada vez mais aderindo a essa nova mídia, embora estranhe, etc. É bom ter o contato olho no olho etc. sempre, né? E o, o, o, o vendedor de serviços, ele está vendo que a videoconferência pode às vezes resolver de tudo, né? Você vê gente estudando música numa, numa sala como essa aqui, é, idiomas, né? É, aprende costura, aprende tudo. Né? Então, tem atendimento individual, né? essa, tem, tem essa, esse contato também. Então, é, a tecnologia hoje parece que está é, conseguindo resolver problemas de uma ampla gama. Né? Agora, é, será que isso é suficiente? É, o que, como que a, a, a Rio Informal pode é, entrar nessas duas formas de processos né, de atendimento Talvez o Adailton tenha alguma ideia é, de como que a informal poderia, é, é, vamos dizer, prover esses serviços. Né? Você tem, consegue falar alguma coisa, Adailton? A gente tem três minutos antes que caia a Opa. É, Aí, Enfim, vou tentar ser o mais breve possível. É, porque que é uma pessoa, ela trabalha, trabalha bastante... E ela chega ali com, com 18 anos, ela junta um dinheiro e compra um iPhone. Porque ela entende que o iPhone é o, é o troféu, entende, de uma de uma conquista. E foi isso que eu entendi que o Tom falou, que as pessoas chegam, elas se apaixonam, querem colocar na reforma e elas conseguem, elas alcançam isso. Só que quando elas conseguem, elas descobrem que era, desculpa o termo, era isso. E quando a pessoa compra ali um celular da Apple, não estou dizendo nenhum endosso, mas é uma marca bem bem conceituada que abrange analogia, ela descobre que Apple não é um aparelho. O universo é pleno e ela descobre que ela pode viver melhor se ela não tiver só o um aparelho, ela tiver o, o MacBook. Ela descobre que ela pode viver melhor se ela também tiver a televisão, Apple, TV. Então, assim, eu entendo que uma maneira muito sustentável de... Valorizar a Rio Informal é fazer com que a pessoa entre, mergulhe na Rio Informal e comece a entender a profundidade do que é a Rio Informal. E eu acho que isso pode ser imergido através de um de um, um treinamento, uma estrutura que vai fazer essa pessoa entender que a Rio Informal vai além disso. Entende? Uma criação de do universo Rio Informal, a gamificação. Criar uma uhum. outra fase após a... a Após a aquisição da reinformal, entrei na reinformal, com é a próxima fase? E isso realmente é, um, é de imediato, não consigo uma solução, mas eu tenho certeza que sentando a gente consegue desenhar isso sim. É uma coisa que eu já tenho três ou quatro opções de, de estrutura de empresa, de design think, de, de uhum. metodologia de atendimento e profundidade. Não sei quanto tempo que a gente Bom, tem ainda de gravação, mas é mais ou menos tenho... isso. Eu tenho mais um minuto. Eu vou, eu vou então realizar aqui o fechamento, né, pessoal? A gente já tem quase duas horas de gravação aqui. É, muito obrigado às participações. Não termina nesse momento, né? Esse projeto vai ficar pendurado na aba projetos do portal Jogada. .org. Então eu vou editar, vou subir esse vídeo. Vai ficar no, no link no YouTube e os outros links do projeto vão ficar. É, linkados nesse link do YouTube, né, nos comentários e, a, e lá lado desse vídeo a gente pode continuar a, o desenvolvimento do, do, dessas ideias até uma próxima rodada, né? Eu acho que é, esse projeto vai precisar ainda de algumas rodadas para para a gente encontrar um norte para ele. Então, é, daqui a pouco eu vou estar tá, vai estar tá encerrando essa chamada, mas a gente continua se falando lá. Obrigado pessoal. Obrigado você que ficou assistindo esse vídeo até o final, nós encerramos para não abusar tanto do tempo das pessoas, mas essas informações que a gente conseguiu reunir até aqui a gente já vai é, organizar na documentação que, que tem desse projeto, como eu disse essa documentação vai ficar disponível na aba projetos do portal jogada.org e e o desenvolvimento dele vai continuar acontecendo no grupo, no grupo específico do projeto, que vocês vão encontrar os links ali no, ali na descrição do vídeo. Então, muito obrigado pela participação nesse leilão e espero nos encontrar muito em breve no próximo leilão da TV a Jogada no próximo fim de semana com um novo projeto para você também jogar. Um abraço you <laughs>